Você sabia que você pode gerar renda extra a partir de coisas do seu dia a dia? É isso mesmo, entender isso, ter noção e conhecimento dessas oportunidades farão extrema diferença aí na sua geração de renda extra e vão te proporcionar gerar uma grande quantidade de pontos, acumular uma grande quantidade de milhas e fazer com que você coloque grana no seu bolso. É isso que eu vou te mostrar o passo a passo hoje nesse vídeo. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Se você gostar desse vídeo, deixe o seu like compartilhe com seus amigos. Então esse é o assunto do vídeo de hoje, eu vou te mostrar aqui na prática. E você entendendo isso, você vai ver que a partir de coisas do seu dia a dia, a partir dos seus gastos que você tem, da sua sobrevivência, você consegue gerar uma excelente renda extra ao longo de um ano. Então eu vou mostrar para você na prática como que você consegue fazer isso, como que você vai transformar os seus gastos do dia a dia, as coisas que você já faz aí no seu dia a dia para gerar renda extra. Através de promoções como essa aqui uma promoção entre o Esfera, que é o programa de fidelidade do Banco Santander, mas que qualquer pessoa pode entrar aqui e se cadastrar, e o Extra. Então, você vai entrar aqui pelo Livelo e vai vir aqui no site do Extra para fazer as suas compras. Então, vou mostrar aqui na prática como que você faz. É, vou simular a compra aqui de um produto que a gente compra aqui, sempre nessas promoções, que nos proporciona e nos possibilita gerar renda extra o ano todo. Veja aqui, ó, separei aqui amaciante, vou clicar nesse item aqui, ó. Para a gente ver ó, quantos pontos que eu estou acumulando a partir dessa compra aqui de um amaciante. Olha aqui, 160 pontos. Aí você deve pensar, Elias, é muito pouco acumular 160 pontos. É pouco, pouco. Multiplique quantos amaciantes que você não compra aí para a sua casa ao longo de um ano. Quantos sabão em pó que você não compra? Quantos pacotes de papel higiênico? Quantos sabonetes você não gasta? O somatório de tudo isso vai te proporcionar e gerar uma excelente renda extra ao longo de um ano. Por isso que você precisa entender que os pequenos valores farão somados né, farão extrema diferença, farão são de extrema relevância para a sua geração de renda extra. Tem um ditado que eu gosto muito, que sempre diz o seguinte, um pequeno vazamento pode afundar um grande navio. E aqui a mesma coisa, pequenos pontos, pequenas pontuações aqui podem te proporcionar chegar ao final de, an de um ano e realizar os seus sonhos. Ou fazer aquela viagem bacana com a sua família, montar sua reserva de emergência que você tanto sonha, é, levantar uma grana aí para começar o ano seguinte pagando já a escola dos seus filhos, uma escola melhor, ou mesmo documentação do seu veículo. Enfim, várias formas que você pode aplicar no seu dia a dia, te proporcionar maior tranquilidade financeira, você pode fazer através dessas oportunidades. Então, através de uma compra aqui de um produto que eu já ia fazer mesmo, que é algo da sobrevivência, que eu preciso comprar. Em vez de ir ao supermercado da minha cidade, eu compro essas oportunidades. Comprando aqui, o que, que eu vou ter? Provavelmente eu já vou comprar mais barato do que se eu comprar na minha cidade. É, e ainda vou acumular pontos. E olha só, frete grátis, eu não pago nada por isso, tá? Não pago nada por isso. O frete é grátis. Eu não preciso pagar por receber esse produto. Eu vou receber esse produto no conforto da minha casa e de forma gratuita. Como vocês podem ver aqui, ó, frete grátis. E vou acumular uma grande quantidade de pontos. Então, pessoal. Entenda que a melhor forma de você começar a gerar ainda esse é através de exemplos como esse, através de coisas do seu dia a dia. Então, entender isso, que a partir do somatório de pequenas compras, você vai conseguir chegar ao final do ano e colocar um excelente grana no seu bolso, gerado a partir da utilização aí dessas oportunidades, dessas estratégias, sem que você tenha que ter trabalhado mais ou gastado mais para isso. Tá bom? Então, comece a colocar em prática e transforme aí a realidade financeira sua e de sua família, realize os seus sonhos, tenha maior tranquilidade financeira a partir de algo que você já vai fazer. Você não precisa gastar mais para isso e nem trabalhar mais para isso. Se você gostou desse vídeo, peço que você deixe o seu like, compartilhe e não se esqueça de se inscrever em nosso canal.